Fala pessoal do Drops de Jogos, aqui é o Walter. Estou aqui diretamente da Game Jam Plus, em São Paulo Estou aqui com uma pessoa muito especial, qual é o seu nome? Meu nome é Ivo Ferreira, sou da Browning Soft E agora o vencedor da categoria Sudeste do Brasil, do melhor jogo Show de bola! Fala um pouquinho sobre o seu jogo, sobre o que ele é, Bem, qual é o estilo O, o, o, o Cave Jump é um jogo de de casual um Endless Jumper, por assim dizer. Você controla a personagem Caipora, que é a defensora da, dos animais, e ela tem que resgatar os, os animais no, no incêndio. O jogo é bem simples, você tem, o, tem a, os troncos da árvore, onde ela pula entre eles, e você tem que, uh, resgatar os animais para fazer o, mais, o máximo pontos possível. O... Show de bola! E agora, quais são os próximos passos do projeto? O que você planeja? Como que tá... E como que tá o coração aí, tendo ganhando dois prêmios? Não, não. Regional, para ver o feedback da galera. Eu não estava nem esperando muito, porque, tipo, sinceramente, quando eu estava na, na parte de exposição, meu jogo não estava sendo tão jogado quanto, comparado aos outros. E Apesar disso, ainda vencer é indescritível. Não tem, não tem palavras para né? a Queria agradecer o tempinho que você tirou para conversar com a gente. Parabéns pelo sucesso. Desejo cada vez mais sucesso para você. Se quiser deixar alguma última palavra aí pro pessoal, ah, pode falar. Eu, é, eu quero dar um salve pro pessoal do TRJ, da a faculdade de e até que eu Já teve que os alunos aqui que também estavam concorrendo junto comigo. E passaram para a próxima fase. É, dá um salve pro Knight. E é isso aí. Beleza, valeu gente, ficamos por aqui. E acompanha aí o Drops de Jogos e fica de olho nesse jogo maravilhoso. E em breve todo mundo vai poder jogar. Valeu!